Opa galera, beleza? Aqui é o Stick, e no vídeo de hoje eu troco pra vocês um novo projeto Troca.Finance, esse projeto é recente, foi lançado agora domingo então é uma oportunidade aí de você entrar no início e ter ótimos ganhos, ok? Então o token é na rede BSC, tá bom? O contrato aí, tudo necessário, todos os links vão estar tá pra você ver na descrição, tem Telegram com bastante gente apoiando, tem o site tá bom? Uma parte dos tokens tá bloqueada, já outra parte né, 50% já dos tokens já foram queimados, então é bem bacana aí, taxas de 0% na compra e na venda e já foi feito o cadastro na CoinMarketCap E na CoinGeek, então bora entender esse projeto Bom, então o grande bacana desse projeto aqui São as farms, tá bom? Então vocês podem ver que tem farma de troca com BNB Troca com Doge, troca com Rádio Troca com Shiba, Santos, né? O Token Santos, Fan Token aí com troca ADA também com troca e troca com USD. Vocês podem ver que o APR de todos está tipo 2.934%, tá bom? 3.000%. Então, é basicamente isso aí. Vocês podem ver a liquidez do lado, o multiplicador, tá tudo aí, beleza? Então, isso aqui, cara, já é o grande diferencial aqui desse projeto. É um projeto aí que você pode ter altíssimos retornos, né? Com esse token nessa exchange que é própria deles. Eu sei que está aparecendo aqui a exchange da PancakeSwap, né? Mas não é. É a exchange própria deles. Então, eles têm o um token aqui, troca.fá. Ai, com o um nomezinho aqui troca, e aqui a exchange deles é a troca.finance. Então, para quem não sabe, o código da PancakeSwap é um código aberto que qualquer um pode usar como base para fazer sua exchange, mas tem que ter aí um conhecimento. Então, eles têm uma equipe aqui de programadores que conhecem aqui e fizeram é, esse projeto, ok? Então vocês podem ver que a troca.finance é um novo conceito e exchange, faça farms e stakes de nosso token e ganhe recompensas diárias. Traga seu projeto para a nossa plataforma Exchange brasileira, pedidos de parcerias em nosso Telegram abaixo, ou seja, novos projetos. Pra brasileiros podem estar entrando aqui e crescerem juntos, certo? E aqui basicamente em cima você pode ter exchange então você pode estar comprando troca aqui vamos estar colocando aqui, por exemplo, BUSD ok? Vocês podem ver que uma troca tá 0,003 BUSD, né? Então seria 0,003 centavos de dólar então é um token bem barato, bem baixo e eu acho isso muito bom, porque independente aí de quanto dinheiro você tem, qualquer pessoa aí, qualquer pessoa consegue entrar, porque é um projeto barato, então você pode estar entrando tanto para fazer trade, quanto para rodar apenas o token, ou fazer farm, stake, né? ganhar recompensas e tudo com baixo investimento, então eu acho isso bem legal nesse mercado, por isso que eu dei uma olhada nesse projeto e resolvi trazer para vocês. E aqui a gente pode estar tá vendo um pouquinho do projeto, tá bom, aqui na Pocon, né, e aqui você pode ver o gráfico, você pode ver, a gente pode analisar, eu não sou analista gráfico, não sou especialista em analisar gráfico, mas a gente vê aqui Qualquer um consegue ver que deu uma mega subida e agora tá dando uma corrigida e aqui, bem dando zoom aqui, a galera começou a comprar de novo depois dessa caída. Então pode ser hein, um momento de compra, obviamente, como eu falei, eu não sou especialista em análise gráfica, então você analisa e define se tá num momento bom pra entrar ou não, tá bom? Mas cara, é isso, subiu bastante, a galera começou a realizar o lucro e agora voltou a subir um pouquinho depois de uma queda. Então você faz a sua análise mais profunda, os links vão estar na descrição, para você ver se é um momento legal para você entrar ou não nesse projeto e galera, basicamente isso, não tem segredo, não tem muito o que enrolar, a gente pode clicar aqui nas pools, né, aqui aparece um pouquinho da pool é, da troca, e aqui nas farms você vai ter todas as farms aqui, e eu acho bem legal que tem de Baby Doge, Shiba são tokens aí que eu gosto, tá bom? e são tokens que a gente sabe que são todos bem baratinhos, né, com bastante potencial de valorização, e basicamente é isso, tá galera o vídeo é curto, porque é, cara, é projeto simples, e eu vou ser bem sincero aqui com vocês vocês esse vídeo não é uma dica de investimento porque que não é uma dica de investimento porque a gente tá no mercado de alto risco então eu entro em vários desses projetos aqui como esse que eu tô trazendo aqui para o canal mas eu tenho que deixar isso claro para vocês e eu vou falar o que eu faço para vocês cara eu entro nesses projetos com pouco dinheiro porque porque eu sei que é arriscado tá você ganhar uma PR aí de dois mil e poucos por cento é arriscado a gente sabe disso qualquer pessoa tem que ter essa noção então você investe aqui nesses projetos com um dinheiro que você possa perder então você investiu ali pá um dinheiro que você ou pode ganhar muito muito muito porque valoriza muito nesse APR ou pode ser que você perca, então você tem que ter isso na sua cabeça, tá? é aquilo, cara, é uma parte do seu capital ali para investimento de alto risco investiu, pá, pode ganhar muito ou pode ser que perca, beleza, se perder, bola para frente sempre surge outro projeto, se ganhar também, cara, valorizou, saca o lucro ali e vai indo pro próximo basicamente essa estratégia que eu vou fazendo para poder ir lucrando, e é basicamente isso, tá? espero que você tenha gostado, então, faça agora a sua análise mais a fundo, o link tá na descrição analisa as redes sociais dele, conversa com as pessoas que já estão no projeto, você vê o gráfico ali vê a melhor hora de entrar, analisa ali todo o projeto e faça a sua decisão, beleza? Vou ficando por aqui valeu, até mais!